Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo, vou comentar duas questões sobre função composta. Acompanhe aí. Então, estamos aqui, fazer uh, essa questão aqui, deixa eu só ampliar, ah, ok. Considerando as funções reais f de x, 3x mais 7 e g de x, 4x menos 1, determine a lei que define f composta de G e a lei que define G composta de F. Vamos lá e verificar que elas são diferentes ou não. Vamos ver isso? Então tá, em primeiro lugar eu vou fazer aqui a F composta de G, bom? O que é a função F composta de G? É a função F de G de X, certo? A função f é essa aqui, então ela vai ser composta da função g. Onde tiver x, eu vou colocar o 4x menos 1. Então, a função f vai ser a principal e nela eu substituo a função g. Faço assim. Então, a função f é 3 que multiplica x, mas x é 4x menos 1. 4x menos 1 mais 7 viram ó, essa aqui é a função f 3x mais 7 3x mais 7 no lugar do x eu coloquei a função g de x então f composta de g tá? só reorganizaremos aqui então vai ficar assim ah, faz uma distributiva aqui tá? vai ficar 3 vezes 4 12x menos 3 mais o 7 vamos só reorganizar aqui então é, então a função f composta de g x é igual a 12x mais 4 pronto certo? função f composta de g agora fazer então a função g composta de f vai ser então a função g de f de x. Olhem é a diferença. Então eu vou tomar a função g que é 4x menos 1 então 4 vezes x porém x vou substituir por 3x mais 7. Então 3x mais 7 menos 1. Tá? Então vamos reorganizar, então vai ficar 4 vezes 3x Vai dar 12x, 4 vezes 7, 28, menos 1. Resumindo, a função g composta de f, de x, vai ser igual a 12x mais 27. Parecida, mas tem diferença? Sim. Sim. São diferentes, então f composta de g é diferente de g composta de f. E assim a gente obtém, só tem que saber a ordem quem substituir em quem, tá? Lembrando que então a primeira é a função principal e vai ser substituída no lugar de x por essa que está em segundo lugar aqui, ok? Próximo exemplo, determine a função g de x sabendo que f de x é igual a 5x... E f de g de x igual a 10x mais 1. Olha que interessante. Analisem o seguinte aqui então. Para me determinar a, a função g de x eu desconheço, eu tenho a função f de x e eu tenho a composição f já composta de g de x. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu sei que Aqui é a representação de f composta de g. Então, desta forma, então eu vou usar a função f, que é 5x, mas no lugar de x, nós vamos. nós substituímos, para fazer a f composta de g, substituímos por g de x. Certo? Uh... E aí, o que nós obtemos? Ah, eu sei que f composta de g é isso aqui. Tá? É essa aqui. Então, vamos substituir aqui. 10x mais 1, que é f composta de g. E aqui, deve ser o equivalente a 5. A função f, né? Que é 5x, e aí substituindo aqui por g de x. Vamos reorganizar aqui. Nós vamos obter, então, 10x mais 1. Para escrever diferente, 5 vezes g de X é 5g. Vou dividir ambos os termos da equação por 5. Tá? E aí vamos ter, então, que g de X é igual a 10x sobre 5, que é 2x, mais 1 quinto. Essa é g de x, tá? Deveria ser a g de x. O, resu... o problema está ok, está pronto. Mas se você quer tirar a prova real, vamos calcular então. Tá? A função f composta de g vai ficar assim. Então é a função f, que é 5, e multiplica pela função g. Substituir, no né? Em lugar do x eu vou substituir pela função supostamente que é essa. Então multiplicando por... 2x mais 1 quinto. E vamos ver se de fato resulta nesta. Tá? Então a função f composta de g é igual a... Multiplica aqui a distributiva, né? 2, 5 vezes 2x é 10x. Mais 5 vezes 1 quinto é 5 quintos. Simplificando, dá então, 1. fechou. Então f composta de g X é igual a 10x... Mais um, que é exatamente o que foi dado aqui em cima. Pronto, deu certo. Tá bom, pessoal? Então, tudo certo. Até mais!